Vendedor de pimenta. Vendedor de pimenta. José Garcia. José Garcia. Irmão de Mateus da Garcia. Mateus Garcia, Nelson Garcia. E os outros? Você conheceu? Eu conheci só o São Mateus. E os outros? Os outros faleceram. Quem são? O Diogo, o Neno. Eles já eram os mais velhos. E as mulheres? A mulher era Feliciana e Clotilde, faleceu também. O seu irmão foi o primeiro patrão do Aparecido, o Mateus? Do Aparecido? Eu e meu pai, lá no mercado. Depois é que ele passou para o Jogo, o Aparecido. Mas ele começou a trabalhar comigo e com meu pai, no Mercadão. Mercadão antigo aqui da. Mercadão antigo, daqui é de ferro. De ferro. Né? Não é esse último que eles atre... que tiraram, não. Antes. Antes. Outro Alonso que demoliu ele. Doutor Alonso demoliu ele. Você tá vendendo pimenta? Aí, ó. Quanto que é essa daqui? Essa é 14. Dente de moço? Essa é a biquinha. É. Como que é o nome dela? O que eles fala? Biquinha. biquinha. Biquinha. É. Essa não arte Essa eu vou ficar com ela Aí, eu já. vou ficar. Mas eu vou pagar pro senhor agora Hein filho Já vou pagar oh. Como é que é seu nome? Você já me gravou uma vez? Eu você? já gravei o senhor O senhor, o senhor já, é famoso mano. O pastor Ronaldo o, o pastor Ronaldo Sackler Aqui ó, vou dar Ronaldo? 20 reais Pra ele vender. dar 15, 5 reais Deixa eu ver o troco me dá só cinco aí, que já tá bom. É? É. Poxa. Vamos, tá lá. Aí, ó. Ô, ô, Zé, me fala um pouquinho. Se a pessoa trabalha, ele não passa necessidade, não, passa? Não. Tem não. muita coisa pra fazer, não tem? Ontem eu vi na televisão disse que 73% do brasileiro passando fome. Mas como? Não tem jeito de trabalhar, de fazer qualquer coisa? Eu tô com 90 anos, meu filho, aí ó, eu vendo minhas pimentinhas, nem casa não falta não, na casa não vai faltar, se Deus quiser não, só se eu não tiver saúde, é verdade. Sou José Garcia, me fala, eu vou só fechar esse vidro aqui, e ah, eu vou, porque o senhor mora lá na Palestina, né, moro na, na Palestina, é, o bairro... Baja Palestina. Que aonde é onde era a fazenda que ia ser estic... Antigamente era uma fazenda. Meus pais vieram da Espanha. E naquela época tinha que ficar... era... como é que chama? Quando vem lá... Imigrante. imigrante. Os dois eram imigrantes. Vieram de imigração. E, e tinha que fazer três anos e em, em, em, em, na roça. Em, em, na roça. Em, em cidades, em fazendas, em fazenda, e... sítio qualquer coisa que for. Três anos no mínimo. Meu pai morou lá na Palestina, três anos. É que Depois é que ele veio para a cidade. Quem é que era o proprietário? da, da não, A senhora não lembra, né? E o senhor nasceu lá? Não, eu nasci na General Osório. Meu pai já morava na General Osório. Meu pai e minha mãe casaram no Palestina. Na Fazenda Palestina. Esse cara... Hoje é bairro. A mãe do senhor como que chamava? Rosária. Rosária de... Rosária Fernandes. Fernandes. Rosária Fernandes Garcia. E meu pai, Matheus Garcia Robles. Oh. Tem uma... Tem uma... A igreja... Como é que chama aquele bairro ali? É aqui perto. Santo Antônio? Não. Tem uma igreja que... Oh, é que eu Deixa eu ver. Nós estamos aqui na Ponte Preta, como é que chama Onde esse é barra? é É aqui? É perto do... Não, Já, aqui, tô... ó. Aquela avenida que sobe ali, como é que chama ali? A, a, a outra avenida ali. Não é essa aqui não. É. Aqui é Orlando Topier. e essa que sobe? E essa que sobe? Orlando Doppier, a Não, ali, ó. No seu é. sentido. Sim. Orlando. Olha no espelho aqui que você viu. Orlando ali. Dom Pieri. Ah, não. Então aí é tem é assim. Eu não sei o nome não. O que, qual que é a história? Naquela avenida ali tem uma rua à esquerda, chama-se Matheus Garcia Robles. Era meu pai. Que foi patrão do Aparecido. Aparecido. Ele trabalhou com nós seis meses. Depois passou para o Diogo. O Diogo, meu irmão, tinha outra banca de verdura. Passou para pra ele. Depois, o, o Diogo, ele veio para a Praça João Mendes O Parecido veio também. Aí, não sei, não sei te explicar mais. Aí, o, o Parecido saiu. Meu irmão, acho que vendeu a, a, o estabelecimento. E o Parecido comprou. Na esquina de cima, comprou aquela esquina, o parecido começou lá. O Depois so... que ele comprou a serraria do Zé. Esqueço o nome. Onde é o, o, o, o, o mercado do parecido, era uma serraria. O José. agora mesmo não lembro. Bertone, não. Hein? Não é Bertone, não. não. Ferraro, não. Também Ferraro é aqui embaixo. Não, era uma serraria do... Granzote? Também não. Agora mesmo não lembro o nome dele. E aí o parecido construiu lá para ele. Me fala então da sua mãe. Quem eram os irmãos da sua mãe? Ela tinha duas irmãs. Era a dona Dolores e a dona Antônia. Elas faleceram. Ah, não, tinha meu tio Pedro. Perico chamava. Meu tio André também, irmão dela. André. André Peixeiro, antigo. Vendedor. Era, era verdureiro, depois passou a ser Peixeiro. Vendedor e de sardinha. peixe. Sardinha. Sardinha. É... Ele oh. morava, morava em frente à igreja Santa... A igreja... Aquela da... da, da... Meus 100 anos tá tirando, meus 90 anos tá tirando a, a memória um pouco. O senhor tá de parabéns, viu? O senhor tá de parabéns. Como é que chama? O aqui? senhor trabalhou na rodoviária aqui de Franca depois, né? Eu trabalhei junto com... na rodoviária. Aqui de Franca. E eu gravei o senhor lá? Gravou. Lá na, na rodoviária? Eu... eu trabalhei em dois mercados. Depois a, a rodoviária era meu irmão. Você veio para cá junto é, a dar um apoio para ele? É. Que é os filhos do Diogo, que tem, a, que tem a, o bar não, na rodoviária até hoje. Como que chama? É Mário. Mário Garcia? Mário Garcia. Mário Antônio parece. Eu é. do nome. Mas acho que é Mário Antônio Garcia. O senhor tem quantos filhos? Eu é. tenho três. O nome deles é o... Alessandro, Fernando e Leandro. E Leandro. O então, senhor é, é tão bom conversar com o senhor, porque me fala de momentos difíceis e de vitórias. É verdade. O senhor o viu senhor. essa franca, 90 anos, o senhor viu isso aqui desbrochar. Essa região que nós estamos 70 falando. 70 anos no comércio. 70 anos no comércio. 71 anos. 72, o 72 senhor conhecia anos. os fregueses do senhor todos pelo nome? Pelo nome. Conhecia pelo nome. Os colegas de trabalho conhecia de trabalho, tudo? Conhecia tudo. O primeiro boteco meu foi lá no mercado. O de ferro, o primeiro. É. que o doutor Alonso que demoliu. Lá vocês vendiam o quê? Era, era depo... Eu só vendia frutas, semente, semente de tudo quanto é qualidade. Eu pegava em Ribeirão Preto, trazia, punha nos envelopes e vendia semente. Se, era semente, pimenta e frutas. Naquela época frutas. Eram, eu, eu trabalhava com a, a Argentina, maçã, pera. Laranja e umas frutas de, de, de, da cidade. Ali tinha uma freguesia muito boa. É, né? Porque ao, ao, em torno ali, próximo ali do Mercadão, tinha muitas famílias. Né? Os médicos, advogados. O delator O delator Torre, é... as casas boas, né? O Sr. Elias do, do, do hotel... Do hotel... Marconi, é o do... Não, Francano, outro de baixo. De baixo. Hotel Central. É hotel, hotel Central. Elias. Sou Elias. É... Eu não estou mexendo a cabeça do senhor, você vai me falar um pouquinho do Marconi. Hotel Marconi. Hotel que Marconi. É... Quem é que era? A, a Lúcia Garcetti, não me engano, parente então, dela o hotel era de lá. Marconi. Eu não lembro. O proprietário eu não lembro. Lembro do hotel direitinho. Como eu levei muita fruta e verdura lá para ele. O senhor conheceu o Caetano Petralha? Conheci ele. Ele era um freguesão nosso da tá, Deliciosa. Deliciosa, era uma. Quando, que... Quando o doutor Alonso tirou nós do mercado para demolir. Sim. Demolino, nós saímos. Aí os meus irmãos comprou a petisqueira oriental. O Diogo e o Neno. E o Carelli, o Oswaldo Carelli, que era meu cunhado. E eu e o Neno, nós montamos a deliciosa, a vitamina, na Praça Barão. Na, na, era a, a, a, a petisqueira oriental. Onde é um restaurante hoje, como é que chama o restaurante? Barão? Não. Barão. Barão da França. Onde Fran. é o um Barão? E, e na, na, na, na, na, na porta de baixo era a, a minha casa de fruta e vitamina. A deliciosa. Vocês faziam vitamina de quê? O que fruta. fruta que é? Que fruta? Era mamão, maçã, banana, beterraba, açúcar e leite. Laranja? Laranja não põe. Laranja amarga. Não pode bater. Pode bater com o caldo dela. A fruta não. Então o senhor usou aquele, aquele liquidificador de, de, de, de... Como é que chama? De, de copo de alumínio? De alumínio. Era. De alumínio. Nós comprava aquilo lá na... na, na... Onde é que era, gente? logo que a Casa Única abriu. Ô, é. sou José, eu vou fazer um, uma proposta para o senhor. Ah. Eu vou dar uma carona para o senhor e ah. o senhor vai daqui depois para casa, para a Palestina. Eu levo o senhor lá. Não, eu quero, eu quero que você me leve até na Avenida. Até na Avenida? É, a Presidente Vargas. Porque eu, ainda, eu quero ver se eu ainda compra um pouco de pimenta. Aonde você vai comprar pimenta? Ali no... no, no, no, no no supermercado Tchãozinho, no início, se não tiver no Tchãozinho, eu vou no, no, no Irmãos Patrocínio, ali eu vou a pé, se me largando no Chãozinho, tá bom. Eu levo o senhor lá, Aí. mas só que o senhor vai ter que ir conversando comigo, nós vamos conversando não. história. Não. Aí ó, eu não vou perder essa oportunidade nunca de levar o meu amigo, que sempre foi muito gentil, pode abrir. Nós já conversamos. Nós às já vezes. conversamos Muito, é. muitas vezes. E é tão bom Deixa conversar eu... com o senhor, que o senhor está fazendo história. 90 anos trabalhando. É 90 anos. 90 anos. anos. História Isso é tão de... História, história de um francano. Um francano. Nascido na General Osório. 1756, em 1933. 1933, é, hoje 14 de... de junho. 14 de junho, hoje é, Depois do dia de Santo Antônio, Santo Antônio <risos> dia 12. É. Tinha aquelas festonas bonitas, as fogueiras, todo mundo fazia fogueira. Lembra Eu, a, a, Hoje dia 16 Levantava aquele mastrozinho de ali em cima setembro e tinha o Santo. 2022. Antônio. Lembra eu, disso? É, vou, sim. Eles põem no bambu assim e eu, eu, eu, eu, eu, eu, o embalo do, do Santo Antônio, lá em cima. Lá em cima. Que bom, gente. Oh, oh, deixa... Estão saindo aqui dessa subida. É, essa rua aqui, A sei lá do é nome né? dele. É. Com calma. Eu vou, eu vou sequestrar o Sr. José, porque eu quero ver se ele vai comigo lá no Mercadão, só passar ali e virar, para gente filmar lá no Mercadão. Depois que ele entrou aqui, que eu falei com ele, mas depois eu levo ele em casa. Aí, ah. eu é, não tenho problema. Agora é 11 horas, não é cedo ainda? É, eu 11 tô horas. É. O senhor chegava no Mercadão, que hora? Ah, o Mercadão, o primeiro, abria seis, cinco, seis horas da manhã, seis horas a gente já estava lá. Agora o segundo passou para cinco horas. O primeiro, primeiro, aquela armação do primeiro existe até hoje, é tudo que terra. Ela está lá naquele coisa da prefeitura, lá dentro das covas lá. O Alan Kardec aqui para baixo isso aqui tudo era chácara, né? Tudo aqui tudo era chacra. Ah, Matão danado. A Franca surgindo. Ela é, levou tempo também, né? É que 70 anos o senhor está é, com 90. Levou tempo. para fazer essa, tempo. essa arrancada, né? Levou tempo. Desse... Então, vamos passar aqui em frente do Alan Kardec. O, o asilo. Aí, o senhor está vendo a franca com coisa, prédios então. grandes, né? é? é, onde é tá aí ó, a cidade prédios, bonita, prédios, faculdades, tudo novo, né? Tudo diferente, até até o modo de viver, né? É diferente. Aqui. Ó. Essa igreja de Santo Antônio. Aí, meus irmãos trabalhou aí, o Diogo. Ele era pedreiro. Na construção da igreja. Na construção da igreja. Eu lembro quando nós fazia fé a Quermesse aí, ó. Não tinha nada. Começando, começava com o dinheirinho da Quermesse ele era, ele era pedreiro do Benedito Manilha. Um construtor que tinha em Franca. Benedito Manilha. É, Benedito Manilha. É. E, foi da Fazer o São Vicente. Ah, aqui está o, o Allan Kardec. Allan Kardec. É. O São Vicente é lá no fundo. É, para baixo do cemitério. Para baixo do cemitério. Aqui tem o, o Judas Iscariota. Eu estou fazendo esse giro aqui ah. porque não é comum a gente encontrar com o José. E ele tá com uma disposição boa, a cabeça tô, boa tô E boa. tá na hora de gente gravar, muita história boa aqui dele O senhor conheceu muito o O Diogo, meu irmão, é. ele morava aqui, ó Pestaloz é ali, né? É. Então, é, é. era... Dessa região aqui Era aqui, por aqui, é. ó Diogo, o mais velho Diogo Garcia Fernandes Diogo Garcia Fernandes, aqui o... o teatro, no fundo dos escariotes, né? Não, o jogo era aqui, ó, para baixo dessa... É, mais aqui na frente. É. Nessa... Aqui deve ser dos filhos dele hoje. É. Deve ser. Você conheceu o Antônio Coelho Berbel? Antônio Coelho Berbel? É, é dos Bobs Berbel? Demais, demais. Ali é o Pestalozzi. O Pestaloz é o ele... do doutor... É... é Dovelino, é Dr. Dovelino, do, do médico, médico né? dono do, do sanatório, do sanatório Sanatório. Também. Ele é Dona Ana. Dona Ana. É Dona Ana aí, ó, a gente vai lembrando, tá vendo? Mulher que deixou uma história muito Essa bonita. Essa pessoa que você falou ali, como é que chama do. do... O Berbel? Berbel? Antônio Coelho Berbel. Então, eu era muito amigo do Herpídio, cunhado dele. O Erpídio é pai do Sérgio Augusto? Sérgio Augusto, o, o no, dentista. Eu fui muito amigo do, do, do. Então, só conheceu a dona Esther? A Esther é sogra do, do Berbel. Sogra, a né? Alpide. O Alpídio era. Irmão da Shirley, do Cairala, Jorge Cairala. Jorge Cairala, isso, isso. O senhor conhecia. A tá Shirley. Aqui eu estou com quatro caras. Então, ele pide. É. Ele pide, nossa, que como nós vivemos juntos? bebendo cerveja ali no, no, no Cine Avenida. Cine Avenida. Ao lado, hoje, do, curto, do supermercado São Paulo. Então, ali era o Cine Avenida, tinha um bar na, na, na, na no coisa que nós frequentávamos ali. O é Nós vamos descer. Outro dia eu lembrei do Equídio. Alegre, cheio da as dele. É o pai do Sérgio Augusto. Sérgio Augusto. É. Nós é. chamávamos ele de Serginho. Que apelido Serginho, né? É. Do... é. O meu dentista lá, muito conceituado. É? é? Sérgio Augusto e a irmã dele, né? E faltou agora o nome. Achille faleceu, é. né? Achille faleceu, do Socairala. A do lâmina Trocairala. de ouro. Lâmina de ouro. Lâmina de ouro. Socairala pai de dois médicos, né? É? É são aí hoje distintos médicos. O meu cunhado Oswaldo Carelli, casado com a Nenídia, chamava Nenídia minha Feliciana. Ele ele tinha um, um, um, um comércio aqui nessa esquina, ó, da cadeia. Da cadeia aqui. É aqui, ó, nessa esquina. Você não lembra dele? É, não. não Oswaldo Carelli. É. A, a cadeia era aqui ao lado. A cadeia do era aí. Aí, ó, hoje é da polícia, se limpar, Aqui era a cadeia se... antiga. É. E o coronel Francisco Martins, ele... Ah, estudei aqui com o João, Mat... João Madureira, o João professor Madureira. João Madureira. Fiz o terceiro e o quarto ano, aqui nessa sala, é. nessa primeira aí. Primeira Do lado de lá o professor Edson. Carnera, lembra do Edson Carnera? É. Um, um bruto do, do, do professor grandão assim. Ele batia na cabeça do aluno. Ele, ele tem que aprender se batia na cabeça. Eu estou lembrando do São Emílio. De Emílio Domenes que era o dono do poço de gasolina. Emílio. Isso aí. Emílio, São Emílio. Aqui eu vou passar o lado da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é a do reverendo de Canor Xavier. É. De Canor, né? É. Então. É. Aqui é o, é o templo. Aí, ó. O templo grande. Aqui, né? É. Esse templo aqui eu fui pastor aqui. Nessa igreja. E agora? Você é pastor aonde? Ah, agora eu não. Agora eu tô. Aposentado. Aposentado. Deixa eu desligar te esse telefone aqui que ele está me, hum. me chamando. Aqui você lembra do cartório do Jair? Lembro. É Jair. Jardim, Jair Osório. Osório. É. Você vai falando que eu vou lembrar. Você dá o. Você dá o e aí, C, aqui do lado, né? É. Aqui tinha o Mestre. O advogado ali em cima, ali, doutor William. William. William Azus. Azus. Era maior. uma voz grossa, gostava de um cachimbo, né? É, um, é um, um cachimbo. Um, um cigarrão de palha, advogado. Irmão do doutor Álvaro Azuis. É, Só é lembra do senhor Emílio, que tinha aqui, né? Uma casa bonita, que hoje é um. Rached, o... não, não é Rached, é Rached. Aqui moravam os Minervinos. Os Minervinos é mais na frente ali, né? É. Aqui, nessa né? casa aqui da esquina, aqui tinha uma ah, casa bonita. Ah, o Emílio, bonita. é. é Contador é. né? é. aqui. É. Roberto Rached. Roberto Rached, o pai dele. Aqui moravam os Minervinos. Minervinos, virou lá. Entreguei muita fruta e verdura aqui. Na sexta, trazia a trazi sexta aqui, ó. O José Minervino. José Minervino. Aqui não, não vai sair, eu tô achando é bom de não sair. Essa esquina aqui tinha uma livraria que era uma vidraçaria do Davi. Do Davi. E, e do é, Adilson. Eles estão lá na Santa Cruz hoje. É. E aqui é o, é o poço, né? O posto de saúde. O posto de saúde. É a dona. O é. Diogo, meu irmão, meu irmão também com, trabalhou nessa construção. Dona Evelina Gramani, Gramani. Gomes. Ela era esposa do G seu Modestino Gomes. Gomes. É. Em, frente ao, em frente ao mercado ali. Que era a casa O antigo deles, mercado. Da dona Evelina. é O, so, o, o genro deles fez o o, o, o... o genro deles era o... Em frente. E eles eram nessa rua aqui, ó. O, o Gomes, o Modestino Gomes. Eles tinham Curtume. Curtubi É. Curtume. Curtume, é... não lembro o nome da Curtume. Eu lembro que era Curtume. Vocês estão vendo a né, Alvina aqui, ó. É, tô tendo esse privilégio de conversar com o Sr. José Garcia Senhor, Fernandes. É... Aí, ó. Filho de... Mateus, Mateus, Robert. Mateus Garcia Robles. Robles. Rosária Fernandes. É. o seu pai estivesse hoje, ele estaria com quantos anos? 100 Ah, mil... meu pai... Ele, ele faleceu é. com 83. 83. E eu... Eu não me lembro da época, né? Aqui na frente teve o um calçado. Uh, é, calçados é, funcionou Tulia que... não é, é, é, é, é do an, é, é, depois... Melo Melo Melo é... calçados Melo do ele tinha um apelido gente é... ou de Melo não não, não. O doutor da Uta tá passando ali, andando lá, ó. É. Grande dentista. Então, Nossa. É. Eu vou ficar por tá ó Ô, companheiro. Bons momentos nós é. passamos. Nós né? estamos passando. O senhor viveu momentos bonitos, que o senhor conviveu com muita gente boba na é, época, gente. né? Aqui do lado, debaixo, do lado de cima era o comércio da Franca, depois, Eu... mas aqui do lado de baixo tinha a indústria de calçado aqui, não é? Melo, o Melo calçados então. Melo. Calçados Melo. É era do... É do calçados Melo que veio o Samelo? Porque... Não, é, é, é também, é, eles são parentes, né? São parentes. São parentes. É, o sobrenome era Melo. Melo. Essa rua... O é Rui a rua de Melo, por de, exemplo, também. Ouvidor Freire, essa, uma das ruas estreitas de Franca, que era o Miolo. Era o Miolo. Para cima é a Rua do Comércio, né? É, a Rua do Comércio. E aqui nós vamos atravessar voluntários da Franca. Voluntários. O senhor lembra quando eles voltaram aqui, os voluntários? Que... Não. Não. O senhor é nascido em 1933. 33. Então o senhor não lembra do um avião que caiu aqui? Nossa, eu estava dentro do mercado. O senhor estava dentro do mercado? Eu estava dentro do mercado. Eu, eu, eu vi, a prefeitura trouxe um caminhão. Naquele tempo não tinha ambulância. Veio um caminhãozinho de carroceria, pôs os dois de fundo assim, ó. E eu ali, ó, no mercado, em frente à padaria a, a padaria Fusse, eu, eu, o caminhãozinho passou e eu, eu, eu, eu vi assim os dois corpos, ficou desse tamanzinho assim ó, o, queimadinho. Queimado né? Eram Irmão. dois irmãos. Da onde que eles eram de Ribeirão De Ribeirão é? Preto. Ribeirão Preto. Ele, ele deu um rasante porque a namorada dele morava na esquina. Aqui? É, era filha de do, um do, do, do, do diamantário. E ela morava na esquina. Ele deu um rasante do aviãozinho dele para avisar que eles estavam chegando. E o rabo pegou no poste aqui, ó. Ele fez isso, o rabo pegou no poste e no, no pertinho de um bebedouro de água de animal que tinha ali. Ali embaixo. Ali embaixo. É. é nós vamos passar lá para ver se filmar esse, esse momento. Oi! Oi! Esse, essa moça essa que está passando é filha do seu é, Zé, Zé Biloca. Zé Biloca. Opa! Ah. A filha do Zé Biloca? É. Você ah, lembra dele? Demais, demais. Ele vendia. Vendia, ele punha o, o, o enxeradinho dele aqui e jogava aquela coiseira. A né? chave, alicate, martelo. Essa casa aqui, quem é que morava nessa casa aqui? Então, Antônio Delator. Antônio, Antônio Delator. De é. Esse portão aí ele pôs por causa de nós aqui, que tinha o um mercado aqui. ó a, a, a, Onde está essa mulher aí era o portão da, da, do, do mercado. É. E, e virando aqui era o banheiro. O banheiro? Do lado de fora. E por dentro, o a primeiro a primeira box era o nosso. Nós tínhamos o primeiro box, eu trabalhei, comecei a trabalhar ali. Eu não tenho carro aqui atrás, eu vou, eu vou dar uma, um, um, uma paradinha aqui, vou dar uma ré ah. em frente à casa do sou pela torre, a garagem, mas se chegar eu, eu, eu, eu saio. É. Eu estou aqui sobra. A espírito. empresa de ônibus aqui não tinha é, Tinha empresa, mas tinha. A, o, vocês tinha O comércio aqui era empresa, os não, ônibus que iam para São aqui, José. Aqui era um, um, um terreno baldio e, e não tinha nem árvore, não tinha. Tinha umas árvores grandes aqui, ó. Os ônibus davam ré e tudo aí, ó. Aqui, estou passando os ônibus aqui. Esses os ônibus que você está falando era para São José da Bela Vista, É, né? ônibus. É, é, pedregulho. É, não era urbano, não. O ônibus urbano de Franca, ele só ia, de, de, de, ele saía da, da estação e ia até o presidente Vargas só. Só. E de, depois voltava. Em primeira mão, ele ia só até na Praça João Mendes. Inclusive foi um, um dos primeiros motoristas da São José, desse ônibus urbano. Era o pai do meu cunhado, do Ibirá de Carvalho. Pai do Ibirá de Carvalho? Pai do Ibirá de Carvalho. São Antônio de Carvalho. Antônio de Carvalho. Foi o primeiro motorista do ônibus urbano o... de Franca. É.